Meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu recebo ela. Priscila Maci. Mais conhecida como a irmã de Paulo Sérgio Daniel. Ah. A amiga de Priscila Paz. A best friend forever de Alison Bernardo. Demais? Eita! Não, vou deixar tu só é, esse, que é só o é que é eu melhor, conheço. É melhor. Vamos saber tudo dela. Desde o namoro até o casamento. Roda a vinheta. Ai, ah, gritei lá, ouvi negócio, Priscila. Obrigado viu, por ter vindo, meu amor. Ei, agradeço a Aperrei da de quase que ela não chega. Ei, quase que não chega. Eu, é eu não sei usar aquele, como é, Google Maps, eu não sei usar que... aquilo não, amigo. Bicho, tu é tão, não tem nada, É, mas eu entro aqui, entro ali, e quando eu vou entrar, já é na, é na rua que passou. Hã? Entendeu? Eu já tô perdida. Já Esse tô... modo é, peraí, vamos ver aqui, ah. um joguinho. Bora, porque... jogar a corrida. Porque dirigir a vida e dirigir carro é comigo mesmo, Bom é. Por quê? Eu sou especialista nisso. De quê? Em... Tu dirige... Direção. Tu dirige carro de quê? Eu dirijo o meu carro. Eu sou Aperta especialista. Aí, corres, eu eu digo só, a você. sou você. É tu me Vai, joga aqui. Joga aqui. Vai, o carrinho. Aperta no X. A corrida. Vai falando da tua vida. Sim. Vai. Como é ser irmão de Paulo Sérgio Daniel? Ah, hoje é, hoje é mais tranquilo. É? Porque os dois são casados, então... É... Sim, o que é que tem a ver? <risos> Ai, na... Enfim, na época que os meninos começaram, eles não Sim. eram casados. Então assim, a mulherada... Eu fui pra onde? Eu fui pro espaço. Eu fui, eu fui pra onde Vai! Eu fui Esse negócio... De cor... essa, é, essa... E... Eita. Eita! Tu dia assim, não? Não, é porque cadê o freio? Tem, Tem freio, não. É porque é é eu sou sem freio. Vai! Sim, Armin, tu tu já fosse back volcador menino, não? Já! Patrícia também foi, fala aí dela. Patrícia, Patrícia maceto! <risos> back... Foi. Oh, eu, eu comecei, na verdade, hum. como back vocal, eu e também é, nos ensaios. Não Sim. tinha quem ensaiar essa banda porque eu tinha uma demanda muito. O meu carro explodiu. Meu... Vai, continua. O meu carro explodiu. Explodiu, vai. Me dida, dida, hein, Dida, hein? Eita, viu? até eu gaguejei, Dida. Pronto, sai mais não. Fala do negócio da. <risos> Sim, Aí. É... Então eu comecei meio que ensaiando a banda. Sim. Aí ele pegou e falou, olha. Você vai ter que me ajudar. Não tenho como ensaiar a banda. Aperta a criatura. Não começou. tenho. Não tenho quem, quem dirige a banda. Eu tô ocupado. Daniel também. Então eu comecei nessa brincadeira, entre aspas, de ensaiar a banda. Já tinha o repertório todo feito, uhum. todo montado. Eu chegava, ensaiava a banda e botava pra, pra moer lá. Certo. Aí chegou um momento também que tinha um repertório. Isso é o quê? Isso é um eu mangue, sou... é? Né? Jesus, isso deve ser um mangá perto de perder esse novo criatura, vai. É, é, vamos, vamos jogar. Vai, não, você vai jogar esse, para você perder. Continue a história da banda. Ai. Vem cá. Aí pronto, aí eu comecei a cantar, ah, digamos ela, que por... a história da banda. É, por impulso. Certo, a história da banda. E quando começou a carreira solo? Então, a carreira solo foi justamente isso. Eu tava cantando... Muito foi da banda? <risos> <risos> é, foi. Também, também, por conta que eu cantava, tinha Sim. hora que os meninos trocavam de roupa, você lembra? Lembro. Que Paulinho saía, trocava de roupa, Daniel é. saia, trocava de roupa e eu entrava. É, segurar? Eu, eu entrava. É, bate nessas curvas, não, peste. Vai, eu falo com ela assim porque ela é minha amiga, viu, não gente? Não. Olha, vai correr quase que é a criatura. E não, no mangue! No mangue! Vai, aí os meninos trocavam de roupa, tu segurava a bola. A bola. É, Erra aí chegou voltar. um momento que eu, que eu cantava muito, era tipo hum. meia hora, 40 minutos cantando. Ah, conta a música. É, é, é, eram uns dois blocos assim A Cheios é é, Era mais de, de dez músicas Sim. Chegou um momento que pessoas Me viam cantando Sim. Empresários, donos de casas de shows Me viam cantando Até gente pra casamento, que tem, que não... tem muito Formatura Essa não é barata, vou chamar ela é, Aí conversou com o meu irmão Pegou e falou, tem como ela cantar no meu casamento Tem como ela cantar na formatura Porque me viu cantando forró né? Do lado. isso vai. Bem apaixonada não, não, é? não. não. Joga é melhor. Você não sabe cantar, joga ao mesmo tempo é, não. me gente. viam cantando uhum. e aí conversaram com os meninos. aí tem como ela cantar no meu casamento? Quanto é? Quanto é? Aí foi quando a gente pra conversou. Cá. No man... Pra cá, criatura. Não tá? tá indo não, porque não tá conseguindo frear. Porque tu tem que soltar o acelerador, criatura. Eu tô... Tá soltado olha. Vira ó. pra cá, ah. vira pra lá, vai. Ah, sim. uma coisa nada a ver. Se o coração tá ocupado... No coração tá. Vamos ver, só sobre o teu pai. sangue, oh, sangue, o bichinho é. ignorante, da peste. Tô falando de um amor, criatura. Ah, não. Um relacionamento? Não, não tenho paciência com vocês homens, não. Eu, tá fechado para balanço, pelo menos agora. Eu tô focada em trabalho. Fechado para balanço? Mas menino, fechado <risos> para balanço, <risos> sou eu. É. Mas para quem não sabe, os irmãos, os irmãos, hum. os irmãos dela, hum. Paulo hum. Sérgio Daniel, o bichinho de socialmente não. São? São nada? São nada? Não. Mais tá. ou menos assim. Eles são cuidadosos. Eu sei. Uma vez disseram, praga de goi. Vai morrer. Pula essa pauta. <risos> Pula essa pauta. Pula essa pauta. <risos> vou até jogar que eu fiquei nervoso. Vai. Vai. Conta. Então, o coração vou Tá, em relação ao coração. Eu estou Sim. solteira. Olha aí, queridos. Instagram, na, na, arroba, é, primacedo. Arroba, primacedo, macedo com dois ex, macedo, Edu, e assim, tô encalhada, amigo. Hein? Tá, porque quer, porque não falta oferta no mercado. I, é? e é? Você é bastante concorrida, é, é você e cartão do Bolsa Família, todo mundo quer. Eu tô sabendo disso agora, porque... Eu já te disse isso mil vezes, não, amiga. Não chega, não chega. Mas, não, vamos, a gente é fica, brinca, a gente ah, fica brincando, é a, a gente fica brincando, mas é. eu digo a você... É complicado, é... amiga. O mundo que a gente vive, você sabe. É. Tem muita gente é. que chega pra, pra brincar. E só por interesse, é. viu? relacionamento sério, Fala em relacionamento sério. Como é esse relacionamento você e Alisson Bernardo? Um dos meus melhores amigos. <risos> você tá falando isso? <risos> <risos> um dos meus melhores amigos. Sim, agora. Hum. Presente de Deus. Agora, um cara que, pra quem não sabe, ela é apaixonada hum. e ela posta umas fotos com ele e umas frases românticas bacanas que Quem não conhece. Acha que a namorada é quem? Israel Novaes. <risos> Meu Deus, não acredito. <risos> Meu Jesus. Tanto amor é esse com Israel Novaes. Eu tô do teu lado, porra. <risos> eu tô contigo aqui em Pessoa. Então, Israel Novaes eu conheço desde 2012. Rapaz, depois de mim. Desde 2012. Ah. É um, um, um cara, um cantor muito humilde. Eu me surpreendi com ele, com a história de vida dele, da família, sabe? E quando eu conheci ele, eu... Já. Tu já cantava, não? Eu já cantava e eu conheci ele numa entrevista lá no Vila Mix. A Alisson foi entrevistá-lo. O Alisson Bernardo. É, né? e ele chegou pra mim e disse eu lhe conheci em algum lugar. Oxe, que é babou à primeira vista. Porque é, eu já comentava em foto dele, a gente hum. já tinha um, digamos que uma, um relacionamento entre aspas, é, em rede social. Então, é, quando ele me viu, ele, ah, eu conheço você de algum lugar. Até Alisson ficou. Gente, como assim? Então, assim, é, toda vez que ele vem pra cá, eu mando mensagem e tal, direct. Hum. É, ele responde? Responde. Responde, é uma pessoa maravilhosa, ele é, é muito, tudo, muito eu, humilde, ele eu merece muito o sucesso o que, Eu mundo. pergunto o que ele não responde porque tu não me responde <risos> quando que eu mando mensagem tira? pra tu. Eu respondo, eu mando mensagem pra você, eu mandei. Cadê, Praga? Ela me, Praga? Ligou. Ela me Cadê? ligou. Eu tava em Santa Rita quando tu me ligou, mulher. E foi? foi. Escuta, ah, outra então. amizade. Que hum. é esse com Priscila Paz. Ai, minha chará, maravilhosa. Vocês cantaram junto, não foi? Não, carnaval. É isso, o bloco das Virgens. Para. Peraí. aí. Por que, Como é diz o nome disso aqui? Colete. Por esse colete é assim, o uso dele é coletivo? Por que eu pergunto? A é para isso. É por quê, ó, precisa Paz tem um desse. Tá viu usando. De né? né? De onde é? De onde? É do chá da Neguinha. É. Tudo... Foi R$ 39,90 esse conjuntinho? À vista foi, no cartão R$ 49,90. Bicha, vocês correram na promoção, <risos> foi? Foi tudo. Ah, Agora, detalhe. Mas meu é povo. isso, amiga, amiga é pra isso. E detalhe. Quando vê, manda mensagem pra outra amiga, tu não sabe, aquele colete babado. E, eu, e pelo que. Tá teu em vi... promoção. Eu em tua vida, tu sabe, né? Eu investi em tua tu vida fica fala uns 4 anos. É. Só muda a cor, não é, né, bicha? Tudo. Só muda a cor do colete, né? E, e o pior que não, o pior que, tipo, eu tenho um preto também, ela tem preto. Tem, tem. Aí branco, aí ro, vinho, eu, eu vi com vinho, mas vai que eu fosse pra um evento e aqui eu tô indo agora. pra lado, eu tô indo pro lado errado, ó. Tá indo pro lado errado, contra a mão. Vai. E como é que vira aqui? Ai, meu Deus. Aqui, okay, vai. Você já imaginou eu fosse pra um evento e fosse com o colete igual? Sim, mas teve um evento, hum. que foi no Mussulo Resort, que <risos> foi você... Foi a sua amada irmã, a, Priscila, a Patrícia Macedo. Sim. Foi a Priscila Paz e outras. Diga assim, é? Digital influencers, Sim. Que a roupa era tão tempo, a mulher. Não, igual a, não. Era só mudava a cor. Era tendência. A tendência. A tendência é... era rede. Re... Re... Eita, gagueje, A tendência era rede de pesca, porque aquela parte de cima, um shortinho e a renda branca. Não, a gente tava com, digamos que... Foi um novo tucho. ali, não foi? É, short também agora. Só faltou, faltou é. Alisson Bernardo usar também mesmo vestido, a mesma mesmo rosa. Mas, ei, eu vou dizer aqui uma coisa. Sim. Enfim, em off aqui, não comentem com ele. Mas geralmente, às vezes, quando ele vai comprar roupa, ele me chama pra dar uma dica. Alisson aí... Bernardo? Sim, amiga, é pra isso. Às vezes você tá com essa, com essa blusa, tá na dúvida... É melhor com essa Sim. calça ou com outra calça? Eu não fui não. Eu não fui não para a festa de aniversário não delas Bernardo. Sim, porque ele não porque me convidou não, não. Ele porque ele não me convidou. Aí, tá. Aí escuta. Hum. É, foi todo mundo de branco, não foi? É, all white, all white, all white. Todo é. mundo de branco. Tinha muita roupa repetida? Pior que não. Não, não tinha. Não tinha. Hum. Não, tinha, tinha de não. vestido, de shortia não. aqueles conjuntinhos, todo mundo igual. Eu, eu acho que é porque não teve torra-torra, né? Ah, tem as torra-torra das... É, das ricas. Da, as ricas não, porque vocês não são ricas. Tem a torra-torra das moleque procuram promoção. É diferente. Não, não teve descontão, saldão, bazar. Aí todo mundo teve não. que se virar e comprar sua, sua, sua roupa. Eu, eu, eu não vou mentir, eu ia usando a do ano novo. Mulher, a gente tá falando isso tudo, foi ainda não cantou. Canta só um pedacinho pra mim, uma coisinha tua. Pode ser música sua, pode ser de quem você quiser. Uhum. A gente tá acabando um programa é tão bom, vai ser contigo, passa no instante. Uhum. Antes de acabar o programa, deixa eu mandar um beijo pra manhinha, pra e minha painho. Sogra, pa, meu sogro. Que com certeza vão assistir essa entrevista. Eles adoram você. Oh, meu, meus, meus cunhados, que eu chamo eles caras de João Paulo e Daniel. <risos> é? pegar, pega a é, Pega a A. Paulo Sérgio. É. Hashtag te love. Daniel, aquele abraço e Não posso esquecer de Patrícia Macedo. Ai, meu Deus. Não? Aí... Eu, eu, eu amo tua família. Eu tô aqui. Eu Não tem como não gostar ali, não. Só não. tem doido. É. E agora, <risos> esse ano, meus Sim. pais fazem 50 anos de casado. Eita, e eu vi... Semana Bodas pass... de ouro. Foi mês passado, mamãe fez aniversário. Não foi que eu foi, vi o um café da manhã? Foi, foi. A família toda reunida. Ainda reunida. Vai, é... canta um pouquinho pra mim, bicha que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Um xodó sou eu, Mas como eu não tenho ninguém então, porque não quer que eu tô aqui Eu levo a vida assim tão só Ao oh, mangue Cai no mangue é. Eu só quero um amor Eu tô aqui Que acabe o meu Fala Sérgio, dá aquela força. Um pra Patrícia, mim, aquele abraço. Do meu jeito Daniel, assim, te louvo. Que alegre o meu viver. Eu sou minha sogra, tamo junto. <risos> Ai, <risos> Escuta, o coração tá aberto não para currículo não? Depende. De que? Depende. Olha, tem que, eu, eu tenho que ter uma cota de paciência. Eu tenho que ter que ter uma olha, chega ficou sério o tempo agora Eu senti eu um, um silestom da peste agora pesou. pesou Tem que ter uma conta de paciência Porque olha, a vida que eu levo Eu tenho que ter paciência Não. E o, eu, mulher, e o cara, é, cara também olha, eu... até morri. Como é que tu consegue estar embocado e embocado e ao mesmo tempo? Porque a pessoa que segue tu no Instagram <risos> Tu faz um exterior aqui e o outro em Acapulco como é que tu consegue estar nos cantos? Pois é, mulher, olha, mulher é isso, mulheres, parabéns, é, não, pra não Nós conseguimos fazer dez coisas ao mesmo tempo e sorrir. Entendeu? Pelo amor de Deus. E sorrir, e ela só vive se maquiando. É. Ou quando hum. ela tá lá em Leninha, Leninha, tu faz só mexer, Leninha, como é a marcadora lá? Mariana, Leninha, lá, em, lá no Velmont. No Velmont. Enfim, tudo. Ah, lá... vai estar tá mandando um abraço, um abraço pra Gui. É Gi, Gi, Gi, lá da Velmont. Gi. Gui, Gui, maravilhoso. Chama de Gi. Maravilhosa. Maravilhosa, Leninha. Mariana, é Mariana make ré? É, Mariana. Mari, Mari, tá devendo a cafeteira, querida. 30 reais a cafeteira na promoção, tá me vendendo. Tá te vendendo ou devendo, entendeu? Me devendo, ou oh, me vendendo, eu falo devendo. Ah, tá. E deixa teu Instagram pro povo. Meu Instagram, meu Instagram, arroba Primacedo. Hum? Sim. Macedo com dois E's, é porque ah, quando eu fui fazendo não tinha, já, já existia. Já existia o Primacedo normal, então... Sim. Tive que alterar, Prima, Cedo. dois l's e, e, Edo. E você que está em casa, um xerichal. não esquece de ativar as notificações, aí o sininho aqui do lado, aqui embaixo, para receber os vídeos. Uhum. Não esquece de seguir a arroba TV do Gordinho PB, arroba TV uhum. e Priscila Macê. Priscila com dois l's É, dois L's. Enjoada, é. debochada. Enjoada, debochada. Vou aqui tentar conquistar o coração dela. Um pouco difícil, isso é mais uh, difícil que dia amor Morreu já, morri. morri eu prefiro morrer nos seus braços, querida. Olha, um cheiro <risos> e tchau. Até o próximo Game Retro. Tchau. Vamos, mulher. Joga agora. Joga pra ver tu perde. O sogro. Nogra. Tchau pra senhora.